Olá! Começa agora o Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Nesta edição, você vai ver... Aprendizagem. A forma legal para adolescentes ingressarem no mercado de trabalho. É, então, é uma oportunidade que nenhum jovem deve perder, porque é, ali ele pode definir a sua carreira profissional. Empresas oferecem benefícios não só para os empregados, mas também para os seus dependentes. Fazer um plano de saúde hoje, e um, um, um seguro de vida por conta própria, o valor é muito alto. Qualidade de vida no trabalho. E esse vai ser o assunto da nossa entrevista em estúdio com o consultor de empresas Jorge Maurício de Castro. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. O Tribunal Regional do Trabalho lançou um site com reportagens especiais, é o Janela TRT. São fotos, textos, vídeos e gráficos, e a cada edição, o projeto destaca um assunto diferente. No programa de hoje, a gente separou uma reportagem sobre a Lei da Aprendizagem, que fez parte do material que tratou do trabalho infantil. Confira. Micaela conseguiu o primeiro emprego como aprendiz no setor financeiro desta revendedora de motos em Grande. Aos 17 anos de idade, com uma carga horária de até 6 horas diárias, ela conseguiu terminar o ensino médio e fazer cursos. Agora, com 19 anos, o sonho é ser contratada pela empresa e entrar na faculdade. Aprendi muita coisa e isso está me ajudando bastante. E meu sonho é esse, ser contratada, ganhar meu dinheiro. A gente percebe que no início eles ficam meio acanhado, com medo, tímidos, com vergonha, né? mas com o tempo eles vão se desenvolvendo, vão aprendendo né? o processo de como que é a rotina dentro da empresa, como que fazemos as nossas atividades, então para eles é muito bom, eles passam a aprender e crescer dentro da empresa. É, tem menores hoje que começou como menor, aprendeu a, a, toda a rotina da empresa e se tornou até um empregado. né? Diago, que é colega de trabalho da Micaela, também entrou na empresa como aprendiz. E hoje é um dos que fazem parte do quadro de funcionários da revendedora. A empresa valorizou, né? viu que eu estava me esforçando muito, vinha do curso para cá e trabalhando bastante. E estou feliz de estar trabalhando aqui. Para aproveitar as oportunidades como aprendiz, o adolescente, a partir dos 14 anos, deve estar estudando. Órgãos como o CINE, Sistema Nacional de Empregos e o CIEE o Centro de Integração Empresa-Escola, oferecem as vagas. O sistema FIENTE em Mato Grosso, além de encaminhar os aprendizes às empresas cadastradas pelo IEL, também promove cursos profissionalizantes através do SENAI. Nós podemos fazer aprendizagem nas escolas do SENAI concomitante com, com o trabalho na empresa ou também atendemos dentro das próprias empresas. Então nós temos nas 10 unidades do SENAI, a oferta de cursos de aprendizagem, a cada dois meses é, nós temos essas ofertas, mas a demanda é muito maior do que isso, né? porque o quantitativo de jovens na faixa etária de 14 até 24 anos é muito grande e hoje o jovem busca né, essa, essa oportunidade, eu sempre digo que é uma porta aberta para o primeiro emprego, é uma porta aberta para a definição, muitas vezes, de uma vida profissional que ainda está nessa fase, ainda sem definição. É, então é uma oportunidade que nenhum jovem deve perder, porque é, ali ele pode definir a sua carreira profissional. A lei da aprendizagem determina que todas as empresas de médio e grande porte contratem aprendizes. O número depende do quadro de funcionários e varia de 5 a 15%. Segundo a lei, jovens e adolescentes de 14 a 24 anos que estejam estudando podem ser aprendizes. O contrato de trabalho é especial, que pode durar até dois anos, mas tem alguns direitos trabalhistas normais, como FGTS, férias e décimo terceiro. A jornada não pode ser maior que seis horas e o salário tem que respeitar o valor proporcional do salário mínimo. Oportunidades como essa têm o objetivo de valorizar a formação do adolescente. Incluindo de forma correta no mercado de trabalho e combatendo a exploração ilegal da mão de obra infantil. Eu não posso ter qualquer espécie de trabalho para o menor de 14 anos. Entre 14 e 16 ele pode trabalhar como aprendiz, inclusive aprendiz até mais do que 16 anos. E a partir dos 16 ele já pode trabalhar como um empregado normal. Então são três situações e às vezes muitas pessoas confundem, Ah, as pessoas não podem entrar, vai virar bandido, vai estar nas ruas, então não é isso. O, o nosso não é a exploração, é a erradicação a esse trabalho que nós vemos trabalhos com crianças de 8 anos, 9 anos, 12 anos que estão na plena formação psíquica, emocional, não tem condições. Agora, do outro lado, você pegar os jovens, a partir de 14 anos, que já consigam ingressar no mercado de trabalho, ter essa, essa experiência prática, é bom para ele, que já tem essa, essa, essa experiência, e para o empregador que, de repente, vê ali naquele aprendiz um futuro candidato a integrar efetivamente os quadros da empresa. Para ver mais sobre o Janela TRT, acesse o site do Tribunal e clique no banner que fica no lado direito. Por lá, é possível também conferir outros assuntos já abordados. Vale a pena ver. Você sabia que empresas em busca de bons profissionais estão oferecendo benefícios não só para o trabalhador, mas também para quem é dependente dele? Veja alguns exemplos na reportagem.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 No quadro Tome Nota dessa semana, vamos falar sobre cinco coisas relacionadas com a carteira de trabalho. Cinco coisas que você precisa saber sobre a carteira de trabalho. A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. O empregador tem 48 horas a partir da admissão para anotar a data da contratação, salário, cargo e funções do empregado na Carteira de Trabalho. O empregador não pode fazer anotações desabonadoras ou escrever sobre a conduta do empregado na carteira de trabalho. Isso pode gerar dano moral e multa. Se o espaço reservado para anotações acabar, o trabalhador deverá obter nova carteira de trabalho, conservando o número e série da anterior. Os acidentes do trabalho devem ser obrigatoriamente anotados pelo INSS na carteira do acidentado. Essas foram as cinco dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST Tube é a justiça do trabalho sempre com você. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre qualidade de vida no ambiente de trabalho. A entrevista de estúdio é com o consultor de empresas,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 Ah, Travei. Não faz ah, nada direito. Não dinheiro comprar uma Eu não tenho ah, qualquer Esse cabelo deveria ter cabelo é esse? Só um Mulher não serve pra isso.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 usa a gestão por competências, e a seleção por competências, você busca trazer para o ambiente organizacional aquela pessoa que tem o conhecimento, a habilidade e a atitude. O que é o conhecimento? Ela sabe? O que é a habilidade? Ela sabe fazer? O que é a atitude? Ela quer fazer? E a questão da atitude talvez seja a mais intensa na hora dessa verificação,